Eu queria registrar aqui a minha posição absolutamente contrária à volta presencial das aulas. Nós não podemos tratar as nossas crianças e adolescentes como cobaias. As escolas não são laboratórios de uma doença que nós não sabemos as reais consequências dela. Nós não podemos permitir que a volta presencial das aulas seja feita na condução amadora desse governo que tem feito a gestão do Distrito Federal e já mudou de posição diversas vezes sobre os assuntos relacionados à Covid-19 e ao distanciamento social. Então é preocupante essa pressão para a volta às aulas, expõe os nossos professores e professoras, expõe os nossos estudantes do Distrito Federal. O que o DF precisa fazer, e o GDF precisa agir imediatamente, é garantir as condições para que o ensino público possa funcionar de forma remota. E para quem não sabe, outros lugares do mundo que abriram as escolas estão voltando atrás, porque tem aumentado muito os índices de contaminação no mundo e as pessoas têm voltado atrás com a abertura das escolas. Não vamos expor as nossas crianças, adolescentes e profissionais de educação.